uma dica especial hoje para você que lê bastante e sente cansaço visual olha, muitas vezes você está lendo um livro, um texto durante algum tempo e sente suas, suas vistas cansadas, o que acontece é o seguinte os músculos da visão, os músculos ciliares são os músculos que captam o texto enviam para o seu cérebro fazer o registro da informação, eles ficam tensionados você apertar suas mãos aí você vai sentir seus músculos tensionados a visão é a mesma coisa, né? isso provoca um cansaço visual eu te recomendo que a cada uma hora de leitura você faça uma pausa e olhe para longe, para o lugar mais distante que seus olhos conseguirem enxergar, aquele prédio, aquela árvore, o horizonte, uma antena, porque quanto mais longe você conseguir enxergar, você faz o que? Você, aqueles músculos que estavam tensionados, eles são agora liberados, eles estão soltos, eles estão relaxados. Então é muito importante que você, nos intervalos de leitura, você dê esse descanso visual. Música